Bom dia, meu nome é Ingrid, moro em Guarulhos atualmente, uh, é, minha profissão é comissária de bordo e devido a isso é, eu sempre tenho que me manter no inglês e a The Immersion House é um lugar onde me agrega muito e esses quatro dias está é, me fazendo crescer muito na língua e eu estou bem feliz de estar aqui.